É guerra, minha gente. Sim, azedou de vez o clima entre Fórmula 1 e FIA, principalmente depois da informação de que a Fórmula 1 pode valer mais de 100 bilhões de reais. Até onde isso vai? Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem?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 dessa estranha relação cada vez mais conflituosa entre Fórmula 1 e FIA, Federação Internacional de Automobilismo. Na verdade, a relação aí entre a categoria e o órgão regulador do esporte já vem bastante estremecida, com muito ruído desde o ano passado, desde, na verdade, que Mohamed Ben Sulaim assumiu a presidência. Desta vez, novo conflito se deu por conta de uma matéria que foi publicada no final da última semana e que nós aqui no Grande Prêmio repercutimos, que diz respeito à Arábia Saudita e à Fórmula 1. A TV americana Bloomberg publicou que o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita sondou o Liberty Media, o detentor dos direitos comerciais da Fórmula 1, para compra da maior categoria do esporte a motor e dentro desse movimento, no ano passado, o fundo de investimento chegou a um valor de proposta que seria de 20 bilhões de dólares, mais aí de 100 bilhões de reais na cotação atual. Só que também, segundo a matéria, nem chegou-se a fazer uma proposta, na verdade, foi só uma sondagem mesmo, porque o Liberty Media afastou qualquer possibilidade de negócio. Querendo dizer, olha, a Fórmula 1, pelo menos por enquanto, não está à venda. Especialmente pelo momento que a Fórmula 1 vale uma posição muito valiosa no mercado, vivendo uma enorme popularidade, expansão do calendário, atraindo novos investidores e novas fabricantes, por exemplo, toda essa questão envolvendo a Andretti, a GM, é um passo nesse caminho. Mas o Arábia Saudita, embora tenha recebido um não, uma leve rejeição, também não desistiu desse negócio. Acontece que, claro, a informação foi bastante divulgada ao mundo afora, repercutiu, mas quem decidiu, sentiu necessidade de repercutir também, foi o Muhammad Ben-Sulaim, o presidente da FIA, sentiu essa vontade de dar uns pitacos nesse negócio. E é aí que começa o problema. Porque o Mohamed Ben Sulaim usou suas redes sociais para falar que achava que o negócio, que o valor aí de 20 bilhões era muito alto, era muito exagerado e que tinha alguma coisa aí que não se encaixava, digamos assim. E aí ele fala que um potencial comprador precisa apresentar um plano mais claro, mais sustentável, precisa ter bom senso, precisa entender que ele precisa fazer algo pelo bem maior do esporte. E aí ele traz uma série de aspectos de um negócio, desse tamanho, né? o que representaria, por exemplo, para os promotores essa venda por esse valor, o que significaria para os lugares aonde a Fórmula 1 vai, os acordos aí entre as etapas, para os fãs, enfim, ele faz uma série de indagações, mas fala muito dessa parte comercial. E essa postagem do Mohammed Ben Sulaim não caiu bem nos escritórios da, do Liberty Media O Liberty Media ficou bastante insatisfeito Porque entendeu como uma interferência na parte comercial Coisa que não tem nada que ver com a FIA A FIA não tem que dar pitaco em, na parte comercial E isso está em regulamento Foi assinado pela própria FIA há mais de 20 anos Então o Liberty decidiu deixar claro a sua insatisfação E escreveu uma carta o seu corpo jurídico escreveu uma carta é, que foi enviada ao próprio Muhammad Ben-Sulaim, mas também ao Conselho Mundial da FIA e às equipes. O conteúdo dessa carta foi revelado por duas TVs britânicas inicialmente, a Sky News e a BBC. E o conteúdo traz o quê? Uma enorme indignação e até uma ameaça do Liberty Media com relação à FIA, porque ele traz, exata ele pontuou exatamente isso. A FIA não tem que dar pitaco na parte comercial. Isso está sob regulamento. Quem tem direito de explorar a parte comercial é o Liberty Media, que adquiriu a Fórmula 1 em 2017. E esse acordo vale por 100 anos. O acordo assinado pela FIA lá atrás de não interferir na parte comercial. Então, o Liberty fala sobre isso, fala que esses questionamentos, essa postagem, essas informações que o Ben Sularim traz podem prejudicar, inclusive, a imagem do Liberty Media, de seus investidores, enfim, ele deixa claro que não pode fazer isso, e aí traz né, frases muito contundentes, como foi uma postagem inaceitável e também foi uma postagem que ultrapassou os limites do cargo que o Mohammed Ben Sulaim ocupa, e que espera que isso nunca mais volte a acontecer, sob pena de responsabilizar a FIA por qualquer Dano nesse sentido Então assim, o Liberty Media Elevou muito o tom com a FIA Talvez nunca nesse tempo de Liberty Media E FIA, nessa relação toda Eu realmente nunca vi dessa forma E me parece que as coisas Tendem a esquentar Nesse ano entre as duas partes Não é a primeira vez que o Liberty Media se manifesta Com insatisfação Sobre o comando do Mohamed Ben Sulaim, Já teve outras situações no ano passado Como a questão dos motores A demora em acertar o regulamento dos motores Por exemplo, outras questões Envolvendo também a parte esportiva Não estão sendo bem vistas né? A forma como o esporte vem sendo conduzido Tem essa última regra Sobre calar aí os pilotos das manifestações políticas Enfim, eu acho que teremos um ano bastante conflituoso entre FIA e Fórmula 1, mas por hora, peço que você deixe aqui o seu comentário sobre essa nova celeuma entre Fórmula 1 e FIA e o que pode e as consequências disso para o futuro. Eu fico por aqui, mas antes, peço que você se inscreva no nosso canal, acione o sininho e claro, deixe like. Eu volto no próximo vídeo.